A terapia holística online tem se mostrado eficaz na cura de vários desequilíbrios físicos e emocionais. As conversas, as receitas de remédios naturais, atitudes de saúde energética e pequenas mudanças na rotina formam um conjunto de ações voltados especificamente para cada caso. Usando técnicas das medicinas milenares de Ação na Não Ação, o despertar para a harmonia de princípios de vida verdadeiros promovem a renovação de dentro para fora. Ao mesmo tempo, a melhora física traz a renovação de fora para dentro. Com a mente equilibrada, os sentimentos fluindo naturalmente, com o corpo mais saudável, a pessoa começa a influenciar positivamente o meio em que vive, o que além da cura, eleva a imunidade física e emocional, traz prosperidade, recupera a espontaneidade e promove autoconhecimento. Agende sua sessão experimental gratuita. Meu nome é Mauro Lúcio de Abreu, sou terapeuta holístico, atendo online.